A FSG está formando a primeira turma do curso de Biomedicina. As aulas já acabaram, mas convidamos as formandas para vir até a FSG e contar para a gente como foram esses quatro anos da graduação. Ao longo desses quatro anos, nós tivemos uma oportunidade incrível de não só construir a nossa história, mas também de estar construindo a história da Biomedicina na instituição e na cidade. Eu me sinto muito, muito feliz, porque desde o início... Não foi apenas uma relação professor-aluno, nós sempre fomos amigos dos nossos professores, o que tornou ainda mais fácil essa construção da biomedicina. Bom, o que eu encontrei quando eu cheguei aqui, eu encontrei responsabilidade, eu encontrei muito trabalho, professores espetaculares que não têm também o que dizer. Esses quatro anos que eu passei na PCG ajudaram muito para a minha formação, principalmente as aulas práticas em laboratório. Logo no início eu já consegui arrumar um estágio que me ajudou bastante para a profissão também, análises clínicas, né? Os professores da FSG sempre estiveram ao nosso lado, sempre estiveram apoiando, não só na sala de aula, sempre que a gente precisou, por e-mail, por telefone, qualquer contato, qualquer dúvida, a gente sabe que a gente tem eles ao nosso lado. Não só como mestre, mas como amigos, excelentes profissionais e sempre nos prepararam para para tudo que pudesse vir pela frente. Um biomédico pode ter diferentes habilitações e a FSG oferece quatro delas. Vamos saber mais sobre a atuação deste profissional. Ele é um profissional da área da saúde que apresenta em média 37 habilitações, ou seja, ele pode atuar tanto na área de pesquisa quando ele pode atuar na área de diagnóstico laboratorial, ambiental e de alimentos. Na FSG, nós oferecemos quatro habilitações, que são análises clínicas, banco de sangue, análise ambiental e análise de alimentos. É uma estrutura muito boa, os alunos têm aulas práticas desde o início do curso. Eu pude me encontrar dentro da Biomedicina, porque ela oferece as mais... Do diagnóstico, da pesquisa e eu me identifiquei com a pesquisa, é isso que eu vou buscar e é isso que eu quero para o meu futuro profissional. Biomédico, para mim, é um profissional muito importante que deve ser reconhecido. Eu levo companheirismo que isso é muito importante e é algo também que eu vejo hoje no meu dia a dia no trabalho do laboratório, que sem o companheirismo, sem a ajuda dos outros, a gente sozinho também não faz nada. O curso já está reconhecido, aumentou muito o número de alunos, né, isso nos faz um orgulho. E eu acho que a FSG está muito bem representada pela primeira turma de biomedicina no mercado. Nós estamos sendo acolhidos muito bem nos estágios, nos estágios extracurriculares, nos curriculares. Os laboratórios estão querendo muito nossos alunos e isso para nós é um orgulho. Se você quer conhecer melhor o curso de Biomedicina da FSG, entre em contato com a gente pelo telefone 21016000 ou pelas nossas redes sociais.